Ah, tá Satisfação, moça Você é zika Ah, ah, ah, ah, ah ah, você é psica, mas aqui você se retira. Na batalha se desperta toda a minha ira Espírito assombroso é o que eu vou demonstrar nas batalhas. Você não consegue se conectar pra você entender seu delinquente. Você não encaixa com a caixa, minha rima encaixa na mente. Mas você não aprende, hoje eu não. Ele é o cara que tá altura, transmitindo toda a cultura. Você vai pra sepultura e seu patrocínio no final é certo que vai ser floricultura. Pois é isso que você ganha quando isso morre. É certo que agora que ninguém. Socorre, eu tenho tantas inspirações Poderia falar de uma das opções Mas o que eu faço é ritmo, poesia e canções Independente de tudo, eu faço por mim Foda-se as opiniões Tem resposta do outro 30 segundos para a mota. E família E aí, aí, ó, tudo bem, cê falou tá que eu sou zica. Na moral, vamos assumir que cê sabe que meu rap é viral. E aí, cê não consegue aqui, cê vai pirar. E na batalha, né, cai pirar. cê fala de ira E você é um MC que tem coleira. Cê fala de ira, minha rima é a cólera. Cê não consegue, então a rima agora pode chegar. Porque cê não mata só ponte só dá cócega Por isso agora, mano, eu vou chegando. Sabe por que eu te mato, enigma tipo esfinge? Cê fala de opinião, então nem vem atacar. Nunca me atinge, e aí? Já que eu vou chegando, deu pra vir o seu olho de roxo, eu sei que eu vou atingir. Oh! O seu cara! Pesadão, boladão, pela ordem de rima, barulho para Jonão! Oh! Barulho para Mota! 1x0, oh! Mota terminou! Volta, vai DJ! Yeah, yeah. Oi, vai, vai! vai morrer E vai morrer E vai morrer E morrer. vai morrer ah, ah, ah, ah, ah. Gê, na batalha até se de ira Na moral, mato você em todos os sete pecados Que é capital, sabe por que Eu faço história, eu sou dos sete pecados Vitória porque sua vitória nunca regia Sabe por quê? a improvisação Minha vitória regia Sou sabotagem, maestro do canal Aí, você não tá entendendo meu flu? Sabe por que eu faço minha rima? Tudo bem, porque já que é capital Vaidade vem idade E eu sei que com a idade você nunca rima bem Memo, se o tempo passar dá sono Se o tempo passar eu te apresento Sou cronos e eu te mato meu rap a Já que eu sou cronos, mato você E toda a sua cronologia oh. Demorou. Temos resposta do outro lado. Trinta segundos. Demorou, demorou. Aí, ó, oh, pega a visão, pega a visão. Só dois mc me ganhar. Você não vai conseguir. O que vem de baixo não pode te atingir. Vou desse jeito. Como que eu vou fazer você subir? Ae, Uh! <risos> eu tenho porque as frases são sensacionais Quer colocar coleira na moral Não tem como colocar coleira Pois eu não é como infernal Não é tudo, isso que é necessário Cê sabe que seu rap é hilário Passa o tempo, tá certo meu rapaz Quando cê rimava tempos bons que não volta nunca mais Olha uh! só uh! uh! que na para daqui não vai dar o BA Você dá sorriso, pode crer Passa, mas eu sei que sua vida é triste Hoje eu vou derrubar sua máscara uh! Vai, já tá certo, ah, certo. terceiro decisivo round, bota na voz, DJ solta queda pra nós. Vai, tô pronto todo mundo. é rapaziada, vamos fazer barulho de última final, gente. Só barulho mesmo. Chega, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Não consegue minha máscara, cê perde as esperanças Que eu te mostro, não é bem de vingança Sabe por que? Missão dada pra minha missão cumprida, vez de vingança não é nada você não consegue, não vai na história É bem de vida e pra mim eu é rejo de vitória E cê não consegue minha rima na história Que você não faz uma rima Porque cê sorriu e não conseguia Mas a sua rima não é bacana Cê tá atrás de vingança, mas não é nenhuma Colombiana é complicado, olha só Melhor você parar porque na rima agora não vai dar melhor Nem entendia o seu ataque Melhor você parar Sem sorte, dia de vida o caralho é MS morre. Entendeu meu rap? Ya, ya. Não consegue então agora, cê não consegue o seu crânio brinca É M de morte e a morte pra mim é uma brinca Brinca, não consegue, vê que é verdadeira Me chama de gordo. Estuda me ataque na ligeira Eu não te chamei de gordo, até porque cê tá ligado que o um papo não é torto Pra você entender, moleque eu não me iludo Do o que adianta gordo na estatura e mago de conteúdo né? Eu te mato a reveria, cê tá igual os rodízios que eu passei, tá com a mente vazia. E eu faço, ah! e a rima terra, Eu não faço subir, mas hoje cê caiu por leite sua cratera. Ah! Eu não tava de cratera, e de rodízio, só que agora sabe que isso não era de início. Falou de rodízio, é vacilão. Roda a roleta, é o jogo da vida, o baralho tá na minha mão. Ah! Isso foi central versus aldeia, nada menos que isso. Esse é o clima, essa é as ideias, tá na mão de vocês. Votem apenas em um, votem com consciência em quem teve a melhor rima, certo? Pela ordem, barulho para a mota! Barulho para jornal! Estamos de acordo? Batalha da hotel, a família faz barulho <risa> Cansadão Freestyle do campeão cojonal. Rá, rá, rá Inamorão Isso é a batalha central é moral. Isso é a batalha central Inamorão Isso é a batalha central namorão. Isso é a batalha central Isso é A humildade é. é essência, o respeito é fundamental Isso daqui é batalha central Mas o clima foi tão caloroso que foi um clima espiritual E eu agradeço o e eu sou cruel, essa vitória é pro meu pai que me assiste lá do céu Desde quando eu me é certo que eu sei que nem talvez ninguém acreditava Mas todo mundo aqui é campeão independente, se afinal foi o Mota ou se foi o Jonão. Uh, yeah. Mano, você falou que ninguém acreditava logo em você Mas uma coisa eu tenho que perceber, que essa visão logo eu não porque ninguém pode acreditar, eu sei que o rap acredita Acredita em todo o eu tô seguro Hoje é nosso dia e nós teremos um futuro E aí, só que pode falar, eu tenho certeza que com essas rimas O seu pai vai se orgulhar E tudo bem, na improvisação a rima soa Eu tô de mano sempre pra honrar minha coroa Que tá em Guarulhos, e Caras, agora é cupido E eu tentando rap pra botar comida no um prato E agora eu tô farto, né?